veroniquita então vocês vamos lá, agora eu vou finalizar já que o Leandro decorou, que vocês viram aí muito bem agora eu vou finalizar com a cinta então vamos lá, fazer a cinta vamos lá, vamos fazer a cinta agora de chocolate, como eu falei com vocês vou pegar a panela aqui vou fazer em banho maria Vou usar esse chocolate aqui. O negócio é que esse chocolate aqui, eles são, ó. Encubindo. Então. Um... Deixa eu uma molecada pra te ajudar. Rapazes! Vem aqui os quatro! Leitinhos. Vem Gabi. Pronto, desembrulhamos os chocolates aqui. Ó. Agora eu vou levar em banho Maria para poder para poder derreter esse chocolate para que eu possa fazer a cinta para vocês dar uma olhada vou dar outro segredinho aqui de chocolate, tá gente? Olha quantas dicas que eu tô dando, hein? Quando vocês estiverem mexendo com o chocolate, vocês não podem fazer mais nada na cozinha. Porque o chocolate ele absorve tudo que você estiver mexendo. Vamos supor, ah, o chocolate está derretendo e eu vou cortar uma cebola. Não faça isso. Ah, o chocolate está derretendo e eu vou colocar alguma coisa ali para cozinhar. Esse negócio solta cheiro, esse negócio vai evaporar? Então não faça. Por isso que eu deixei os meninos aqui, ó Terminaram de fazer comida Eu falei assim, agora eu vou lá mexer com chocolate Chocolate é uma coisa chata De se trabalhar Gostoso, mas chato Muito gostoso Diga isso de passagem Os não tá mais, né? Sim Por isso eu vou dar uma limpada aqui Vou jogar isso aqui fora E Uh! Isso aqui é a cinta Ó. Isso aqui é papel manteiga Que eu peguei uhum, Derreteu, desliga o fogo E deixa só na água quente agora Enquanto A gente termina as coisas Cadê a Olha o quadro mais lindo que tem, o relógio mais lindo que tem. É. Agora essa parte que caga tudo, gente. Essa é a hora que tudo caga. Eu já vou botar para iluminar iluminado embaixo, não? Melissa queria viver. Chama ela entra por favor. Grava. Fala, Melissa minha ah. mãe tá fazendo a cinta. Melissa, pessoal, é a nossa vizinha Panaman aqui da frente. Isso. Ela tava aqui assistindo. Não, sei se, não deve ter aparecido não, mas tava aqui assistindo. A gente fazer o.. A gente fazendo a, a decoração. E a filha dela também, Jaylise, né? Jaylisa. Ja Elisa. Jay Sim, gente, isso aqui, ó, caga tudo mesmo, tá? Pois é só vocês limparem. Não, Verônica, eu vou deixar tudo sujo. Saiu limpo com a língua. Fica oh. a tarde toda limpando. Minha mamãe está vindo. Eu sim ela quero ver. Dê um tchau para o Brasil. Dê tchau, tchau para o Brasil. Tchau. Tchau, Brasil. Por que está pintando a mesa? Não estou pintando. É aquele papel que você viu. Esse é papel? Sim, aquele papel que estava lá fora. O está dentro disso? Sim. Vai ter que ficar passando a faca sem ter secar? Não, até secar não. É só mesmo para você, para alinhar, para você vir com outra camada, senão fica com uma camada ai, muito ai. fina. Música. Então assim. Pessoal, agora é a hora da correria. Penta ali, me ajuda aqui. Fazendo o quê? Segura aí, segura aí. Nessa é ponta? É. Cola aí, cola no bolo, cola no bolo. Isso, vai descendo. Isso. A, a outra mão segura. Não ah, tô do Abaixa, abaixa, abaixa. Isso, vai tá abaixando. Deixa é. eu botar tudo atrás de mim tá pra ver. Tá cobrando lá. O que tá pintando lá Hum. Não. Não é minutos? agora já foi Para um Não. Não Não é já que, Leandro, quando eu falei com você sim agora é. pronto gente essa aqui é a cinta eu aí vou... o chocolate ele vai secar Qual e é? eu vou poder puxar o papel manteiga e depois vocês vão ver o resultado final. Agora eu tenho que limpar, limpar? Vem pra cá. Eu ia fazer o que aqui? Eu não ia fazer esse formato. Eu iria fazer, de fato, o relevo do, do País Panamá com, com o vulcão Baru. O vulcão ali Anton, ia fazer ali as... Aqui no Panamá tem um Gran Canyon também, né, que é ali perto de Boquete. Não interprete mal, porque tem uma cidade aqui chamada Boquete. Tem um canyon lá, né, que eles chamam de canhão aqui. Ia fazer o canal direitinho, ia fazer o relevo. Só que, aqui a gente não encontrou parte americana, então eu tive que improvisar dessa maneira aqui. Mas ficou legalzinho. Aí botei a bandeira do Panamá, que também é uma coisa que é bem querida por eles. Agora eu vou levar esse bolo para geladeira para poder gelar, para poder tirar esse papel aqui. Depois eu finalizo para vocês verem.